Flamengo vai tentar de novo no jogo aéreo. Arrasca esta falta para o Flamengo, tem cobrança fechada. Muito... Do jeito que ele gosta, tá aberto aqui pela direita. Ainda Everton, é um jogador muito habilidoso. Rodinei passou livre, bola para ele. Dentro da grande área, Rodinei no cruzamento, travado Rodinei, mais um cruzamento. Olha só... Cobrança de Davi Luiz, Davi Luiz na barreira e é escanteio para o Flamengo. Manda para frente. Everton, Pedro no bibô, no peito. Everton de primeira para o Gabigol. Ajeitou, travado. Everton Ribeiro chegou batendo. Mais uma sobra do Galo. Rodinei recupera para o Flamengo. Rodinei, tá no mano a mano. Encara. Rodinei. Arana. E último toque do Rodinei. Arana pede o um grito da galera do Galo, hein? Pede o um grito da torcida do Galo. Gabigol, Felipe Luiz, beleza de bola, Arrascaeta bateu pro gol, sobre o gol de Everson, mais uma finalização perigosa de Arrascaeta, porque ele foge, ele, ele foge. Ribeiro, com a marcação do Nacho, confirmando o que o Fábio Júnior falava, do desgaste do Nacho, exato, está que marcar muito, marcar muito, e é um jogador que precisa 0-0 Flamengo e Galo, estamos nas oitavas da Copa do Brasil, Thiago Maia se apresenta, Clareou, bateu, tá no coração, tá no Sport TV. Para, prende, procura alguém, tem cruzamento pro Gabigol, de cabeça. E é tiro de meta para Everson. Mais uma final, até 48 no primeiro tempo. Pedro, protegeu, ganhou, se reequilibrou. Lá vem o Flamengo, beleza de bola pro Arrascaeta, bateu pro gol, bateu pro gol. Ascaeta, cruzamento na segunda trave, subiu o Pedro de cabeça, ele pede um escanteio. Trata da pequena área, Everton tem cruzamento, desvio de cabeça na segunda trave, não entrou! Ascaeta cabeceou, segue o lance, o Flamengo entende que foi gol, Davi Luiz, o Bandeira corre para o meio, gol! Domingo, Arrascaeta, ele faz pela... Tem João Gomes, Marinho, falta. E o Júnior Alonso já tem amarelo, expulso. Recebeu amarelo naquela falta em cima do Pedro 17. É isso aí, amarelo. Vermelho...